Bem, esse, nesse tutorial, nós vamos ver como trabalhar melhor com camadas no Inkscape para depois levarmos essa ilustração com essa hierarquia de camadas para o Sinfi para animar essa, esse desenho por lá. Okay? Então, a primeira coisa a gente entender do Inkscape, sobre essa questão de hierarquia de camadas é que ele tem um recurso muito interessante de subcamada ou seja, eu posso criar uma subcamada dentro da camada carro por exemplo e ter vários objetos também hierarquizados aqui a gente já via que eu tenho dentro da camada carro a camada lataria a camada rodas A e a camada rodas B pra vocês verem como isso funciona eu vou criar uma nova camada aqui Ó. Na opção de camada, de nova camada, tem as opções de acima da atual, abaixo da atual e subcamada da atual. Vou colocar antena. OK? Adicionar. Vejam que ela se tornou uma subcamada da camada rodas. Eu não quero isso. Fiz apenas para vocês verem. Vou voltar à minha ação, vou clicar sobre a camada principal. Subcamada da atual antena Tem agora aqui a camada antena O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou criar Uma, uma anteninha aqui Muito simples Não vou editar aqui a espessura dela para fazer isso lá no, no CIFIG Vocês vão entender porque quando a gente for pra lá Vou navegar no C-fig, eu seguro a tecla CTRL e as setas eu utilizo para navegar na tela. Bem, uh, fiz esse objeto, ele é uma subcamada da camada principal carro, vou travar essa camada agora travar a camada carro. Criei uma nova camada embaixo chamada sombra, que é a sombra desse, desse veículo. Que nós vamos editar também no Synfig. Bem, então no Inkscape, o objetivo desse tutorial é mostrar que nós podemos trabalhar com hierarquia de camadas, que é o que foi feito aqui. Eu tenho uma camada base que contém todas as outras partes que compõem esse objeto carro. Ok, fiz isso. O que eu vou fazer agora para levar isso para o Synfig Studio? Eu vou em extensões: Synfig prepare for export vou é preparar para exportar preparar para exportar e aí o, o, o Inkscape ele, ele é, transforma todos os objetos do Inkscape em curvas, em traços caminhos e agora eu posso vir aqui em arquivo, salvar como e vou salvar no formato do Sinfig é o CIF muito bem feito isso fecho vou abrir o meu carro aqui no CIFIC Studio tenho aqui meu arquivo CIF abrir Eu tenho aqui meu objeto carro, vocês podem ver que o Sinfig Studio ele mantém a mesma hierarquia de, de objetos do Inkscape, se eu abrir aqui a camada carro eu vejo todas as camadas, as subcamadas criadas no Inkscape, vou criar aqui uma camada de fundo só para que nós possamos ter um fundo que não transparente, descer essa camada para cá. Bom, uh, consigo ver aqui toda a minha estrutura de camadas. E eu vou editar essa camada antena com um recurso muito interessante do Sinfig que é o recurso de edição de, de contorno. Olha eu vou clicar, vou clicar sobre o objeto. então um zoom aqui. Eu habilitei a visualização de nós, da, da espessura E aqui agora, essa ferramenta é muito interessante, porque nós podemos editar a espessura do nó Aqui eu posso editar a curvatura Por detrás da lataria, então eu vou descer o um nível. Uma coisa que eu posso fazer na sombra aqui é posicionar aqui. Nas... Uma coisa que eu posso fazer aqui na sombra é suavizar. Colocar um valor 0,4. Posso visualizar melhor esse efeito aqui. Então tem lataria antena roda roda B então, uma coisa que a gente pode fazer aqui que talvez seja interessante para forjar uma animação seria eu na roda A, são essas rodas aqui da frente, eu acrescentar uma camada de gradiente Gradiente linear, pode ser. Não se preocupem com o que vocês estão vendo aqui, nós vamos editar isso. Eu, na verdade, vou escolher as cores. Bom, o que eu vou fazer agora? O gradiente, eu posso escolher o método de mistura, ao invés de composite, posso colocar onts, ou seja, ele ficar por dentro objetos abaixo dele só que eu não quero ele nessa cor quais cores eu quero para esse gradiente vamos lá na verdade nós vamos ver isso agora vou editar essas cores aqui olha Quero verde para uma dessas cores e para outra cor e colocar um alvo então aqui eu posso editar vocês podem ver os dois degradês. Bom, agora eu coloquei o método. Correto que é o dentro dos objetos, mas respeitando a transparência aqui. Dessa desse gradiente, uma coisa que eu posso fazer para animar isso aqui, que talvez seja interessante, é o seguinte: bom primeiro, vem aqui e editar propriedades. Tempo vou colocar 10 segundos porque ele não tem tempo nenhum. Por exemplo, tá estático. Agora o que eu vou fazer para animar? Eu ligo a ferramenta de animação, por exemplo. O que eu faço com esse degradê? Eu mexo com ele um pouquinho para cima e para baixo, só para poder criar os quadros chaves aqui. Posso colocar no primeiro frame ele exatamente aqui. E por exemplo, em 3 segundos, olha o que eu vou fazer com ele. Como a transparência do degradê tá no último está no último ponto, fiz isso sendo animado, ou seja, eu animei o degradê E aí, em 5 segundos eu quero ele de volta na posição que ele se encontrava. Então agora sim eu tenho meu intervalo de looping como eu quero Em 5 segundos o gradiente sobe e desce E dando o efeito que eu quero aqui para esses propulsores então, o que eu vou fazer agora? vou criar a camada de loop time loop e vou dizer o intervalo que eu quero que é de 5 segundos vou salvar meu trabalho e agora o que acontece? eu tenho um loop nesse intervalo de 5 segundos olha lá o mesmo eu posso fazer agora para as rodas B o que, que eu posso fazer? Eu vou desligar a ferramenta de animação Vou marcar com a tecla SHIFT como vocês viram ou pode ser com a CTRL também Essas duas camadas, a de Time Loop e a de Gradiente Linear Vou copiar CTRL-C Venho em rodas B Clico sobre a última, último objeto desse grupo de objetos E CTRL-V colar Então eu vou ter isso agora Deixa eu salvar primeiro eu vou ter isso agora em, todas as, em todos os lados. Olha lá. Hum. O mais legal... Vou diminuir aqui a qualidade do, da construção de tela para facilitar. O mais legal é que eu posso animar isso aqui tudo, independente dessa animação. Por isso é que é legal de trabalhar com hierarquia de camadas. Por exemplo. Posso vir aqui agora sobre todas as outras camadas, outros tipos de camadas, e criar uma camada mover para eu animar esse carro aqui. Então, se eu habilitar a ferramenta de animação agora, olha o que eu posso fazer. Com a camada mover selecionada, eu posso se arrastar nele, por exemplo. Colocar em 9 segundos, colocar em menos, colocar em 5 segundos, volta um pouco para trás e agora ele vai ficar flutuante. Deixa levemente ele de um lado para o outro que a gente tem esse efeito de ficar irregularmente flutuando bom, faltou a sombra seguir né como eu posso fazer isso? eu posso simplesmente copiar novamente essa camada de mover e colar dentro da sombra nova camada oh, simplesmente colar, CTRL V muito bem, agora a sombra vai seguir o carro vou salvar a minha animação vou rebobinar aqui olha lá o que eu tenho basicamente isso ok então hoje nós vimos uh, como eu posso por exemplo ter uma hierarquia de camadas animar uma subcamada independente dessa animação da subcamada que é no caso rodas, eu tenho esses três quadros chaves e eu animar a hierarquia de cima para baixo para movimentar todos os outros objetos então é isso mais uma vez bem simples a, a demonstração mas serve para vocês verem que eu posso ter uma animação Encapsulada dentro de uma outra animação.